Controlar de forma eficaz a arrecadação de tributos municipais é uma tarefa complicada. Usando legislações e métodos desatualizados, a queda de receita é inevitável. Sem falar que muitas vezes o município não possui as ferramentas corretas para fazer uma fiscalização inteligente e eficiente. Pensando nisso, criamos a Modernização Tributária da Essencial Gestão Pública, através de uma análise completa da legislação vigente e as práticas tributárias atuais, poderemos definir de forma consultiva as melhores ações para potencializar a arrecadação de tributos municipais, modernizando toda a legislação tributária corrente. Elaboraremos a planta genérica de valores, prepararemos seu município para receber o domicílio fiscal e eletrônico e, ao final, vamos implementar rotinas e procedimentos inteligentes que trarão praticidade e agilidade à sua gestão. Além de treinar e dar autonomia a equipe de fiscalização do município para recuperar impostos sobre serviço de instituições financeiras e cartórios. Essencial gestão pública, seu município mais dinâmico, moderno, equilibrado e gerenciável.